Olá, tudo bem? Estou chegando aqui mais uma vez agora direto né, do meio de transporte. Estou indo agora para o trabalho, para consultório, atender alguns pacientes e eu vou tentar aproveitar esse tempo para pensar contigo durante esse percurso aqui de carro com um balanço, com o som da cidade, talvez algumas situações é, até de alagamento a gente pode enfrentar aqui nesse percurso, porque hoje choveu demais aqui na cidade, talvez choveu em três horas, o que deveria chover em 30 dias. Mas vamos lá, vamos pensar juntos a questão da criação ou não da nossa realidade. Então esse tipo de produção é interessante para as pessoas que ficam se colocando na posição de vítimas, de coitadas, pensando que o outro, né, seja o político, a, o familiar, o amigo, o chefe, o colega, o cliente, é, constrói sozinho a sua realidade e acaba prejudicando quem está percebendo essa realidade. Ou seja, a ideia é colocar algumas reflexões para quem pensa que a realidade não é criada, não é desenvolvida. Tá bom? Então, eu volto logo depois da vinheta para a gente pensar sobre essa questão da criação de realidades. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, já lembra de assinar o canal, curtir e compartilhar. Até mais!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 dessa questão, é, teorias filosóficas, religiosas, enfim, há várias uh, pessoas, livros, produções pensando esse tipo de, de ideia. Há algumas pessoas defendem que a realidade é dada, a realidade é o que a gente uh, encontra no fora, no fora de onde? No fora do nosso sistema, no fora da da nossa mentalidade, essa é a realidade, ela existe por si só e simplesmente tu tem que aprender a lidar com ela. Essa é uma, uma visão que pode gerar algumas consequências, por exemplo, fazer com que a, a gente fique numa posição de submissão, de não criação, de não invenção e às vezes até de queixa, de, de culpa de geração, né, de culpar o outro de terceirizar a culpa, né? colocar no colo, nas mãos do outro, uh, todos os problemas que tu enfrenta na, na, no teu cotidiano. E há também alguns sujeitos que defendem a, a visão de que a gente, em verdade, cria a nossa realidade. E a partir dessa reflexão é interessante pensar que se a gente cria a nossa realidade, a realidade que tu está vivendo nesse momento também é criada por ti. E isso é fácil de aceitar quando a gente vive uma realidade confortável, uma realidade boa, né? Mas quando a gente está numa situação bem, bem difícil, aí é difícil a gente a, a aceitar esse tipo de, de mindset, de mentalidade, de maneira de pensar. Mas, pelo menos, quando a gente passa a, a, a acreditar nessa possibilidade, que essa é uma visão interessante, quando a gente aceita essa visão como como sendo adequada para nossa existência pelo menos a gente tem a possibilidade de pensar o que a gente vem fazendo para construir essa realidade e melhor do que isso a gente pode pensar também maneiras de mudar essa realidade já que essa realidade é uma construção sabe? já que essa realidade ela pode ser em determinado grau maleável já que a gente pode mudar de posição alguns elementos dessa realidade a gente pode também pensar formas de agir e se comportar aí entra um ponto interessante que a realidade ela também é o que a gente entende dos elementos que a gente está entrando em contato ou seja o nosso aparelho sensorial, o nosso ouvido, tato, olfato, a gente entra em contato com determinados elementos e cria interpretações a respeito desses elementos. E a interpretação que a gente gera acaba gerando consequências positivas ou negativas ou neutras no que diz respeito ao nosso comportamento, ao nosso modo de a pensar de agir de sentir e então aí é um ponto importante assim o quanto a gente vem interpretando o nosso mundo sempre do mesmo modo e sempre com uma mentalidade que desqualifica a nossa atitude de criação com esse cotidiano então a, a ideia básica de hoje é pensar contigo que a gente sim pode é, tentar criar a nossa realidade e se a gente pode tentar criar a realidade é, há uma dimensão de responsabilidade na realidade que a gente tem hoje agora nesse segundo então a gente pode fazer um exercício de que se somos responsáveis por essa realidade que a gente está vivendo hoje agora o que a gente pode fazer para mudar essa realidade para um universo, para um contexto que a gente quer, para um contexto onde a gente possa se sentir melhor, para que a gente consiga gerar, consiga gerar o bem também para a nossa comunidade e para o outro. Então, tentar fazer um exercício de responsabilidade e, além de ser responsável, ou por ser responsável, também criar mais ainda essa realidade, esse, essa visão, essa atitude de invenção da realidade que a gente quer para a gente e para os outros, tá bom? Desafio lançado. Se somos criadores da realidade, o que, que a gente pode fazer hoje para a gente ficar melhor? A gente incluindo o nosso ecossistema. Vou ficando por aqui, se tu gosta desse tipo de produção,